Tô rodando um alô tio. Isso aqui foi uma indireta, mano. Oh, eu vou trancar a porta de casa, mano. Oh, cê tá louco, irmão? Mano, isso aqui foi uma ameaça de morte. Pô. Mano, mano, eu tô no monitor do meu... Oh my gosh. Eu tô no monitor do vento <risos> Nossa senhora